Oi pessoal, meu nome é Joana, eu sou da Automatiza Laser Solutions e quero convidar vocês a participarem da feira da Serigrafia e Science, que vai acontecer esse mês. Nós vamos estar com três equipamentos incríveis, um é a Acryla, que é a máquina mais flexível no mercado para corte e gravação a laser. Nós vamos ter a Dua, com sistema espia, que faz você poder cortar peças pré-impressas sem uso de gabaritos. Nós vamos ter a ID Laser Fiber, para você gravar de forma permanente materiais de plástico, metais, uma série de materiais. E esse ano nós também vamos estar fazendo algo muito inovador. Nós vamos fazer junto com o parceiro Cast Crew um Fab Lab, que vai mostrar peças finais, ao vivo, para você ver como o processo produtivo acontece. Então vem para a feira de Sergrafia Science, visita o estande da Automatiza, conheça os nossos equipamentos e faça negócios conosco.